Oi, banhado construído de águas cinzas, finalizamos a grande saga. Ciência Terra Nova, os sentidos da ciência. Eu sou Evandro Sanguinetto, muito agradecido por acompanhar o canal. Desde já o convite, se inscreve no canal se não for inscrito, clica no sininho para receber as atualizações e compartilha com os amigos. O vídeo de hoje finaliza essa fase do trabalho que não acaba, daqui a pouco já estou inventando alguma outra coisa para fazer. E vamos ver a, a finalização, os retoques em volta do laguinho, reaproveitando tijolos que estavam que no banhado anterior. E aí a gente fez um caminhozinho em volta do laguinho, aproveitando também as pedras que trouxe lá para trás para fazer o experimento com saprolito. Está né? em vídeos anteriores, então vamos dando uma ajeitada nas coisas. E aí tem a cereja do bolo, que daqui a pouco eu falo. A água que baldeei aqui para a parte de cima já está seguindo seu caminho. O conserto na lona já foi feito. O laguinho vai enchendo aos poucos. E aproveitamos para tirar uns tijolinhos ali debaixo do antigo brejinho laguinho. E já passei aqui para cima dando um acabamento no nosso laguinho, uma parte do acabamento feito em pedra, uma parte feita em tijolinho, que nos permite fazer uma caminhadinha em volta do laguinho. Bacana, hein? Uma outra vista. Mais um ou dois dias essa terra já assentou e a água volta a ficar clarinha. Só que dessa vez, Miguel já passou a enxada aqui do lado. Já deu uma geral na, nas coisas. E é um, uma vista dos laguinhos. Espero que o trabalho feito ali na lona, que dê resultado. Porque caso contrário aí vai ser um bocado de trabalho perdido. Para que é que nós estamos fazendo tudo isso e com lona plástica? Porque a ideia aqui, além de baratear, é de mostrar todo o processo de, de como pode ser feito. E também para dar ideia de como é que a gente, em fazendo, se funciona bem com material de baixo custo vai funcionar também com material é, com custo mais elevado o sistema de baixo ele foi feito em ferro e cimento sai mais caro do que fazer só com a lona então a gente vai fazendo os testes mostrando o passo a passo está terminado aqui todo o nosso trabalho mostrando o passo a passo de como faz e a partir daí ok quer fazer de ferro cimento legal quer fazer de alvenaria legal quer fazer de concreto legal então, se funciona dessa maneira com um material mais adequado vai funcionar também trabalho todo pronto para repor um pouco de água nesse último laguinho onde estão os peixinhos resolvi descer um pouco de água da caixa para cá. Então é assim que vai funcionar o sistema. Se tiver muita gente hospedada, ou no caso de uma chuva mais intensa, ou né, um uso mais intenso de águas cinzas na casa, a água vai passar por ali e aqui eu estou reproduzindo, né, chegando muita água aqui no sistema. E acabei deixando um tijolinho um pouco mais baixo para o excesso da água poder ser drenada para o laguinho isso normalmente não vai acontecer ela vai passar por baixo como tinha mostrado no, no vídeo lá no começo né, que a gente fez um sistema de infiltração por baixo mas no caso de eventos maiores e isso a gente pode levar também para uma cidade para uma chácara ou o que for no caso de eventos maiores, a gente prevê uma saída para a água. E aí a gente tem como acumular um pouco mais de água no, no terceiro banhadinho. Se por acaso ele subir até o ponto de precisar sair, também aqui tem um caimento que vai funcionar como um dreno para todo esse laguinho, de maneira que a água nunca vai ultrapassar né, essa parte aqui embaixo. Se ela chegar até essa linha, ou quando ela chegar até essa linha, ela vai começar a drenar para a parte de baixo, que é onde nós vamos fazer mais laguinhos um pouco mais para frente. Então por hora retomando. O trabalho aqui está tudo funcionando legal, um nível mais elevado, capta água, acumula o excesso de água, ela vai filtrar, vai passar pelo dreno, que é aquele branco, né? vai descer para o brejinho ali em cima e vai descer para o laguinho, onde estão os lambarezinhos. A água está barrenta, porque estive né, mexendo nele agora na parte da manhã, mas os lambarezinhos estão aí, está tá tudo bem. Tcharam! Chegamos à cereja do bolo. Ah, Muito disso aí foi feito, além de tratar das águas cinzas. O tempo todo eu estava pensando de fazer uns laguinhos, umas banheirinhas para as criancinhas, para os passarinhos que moram por aqui, poder se refrescar, tomar seu banzinho e chegou o grande dia. Não vou falar nada, as próximas imagens serão só da molecada tomando banho sanhaço, é, sabiá, um monte de canarinhos, vamos curtir o, o deleite de ver a criançada tomando banho. Não, fala a verdade, o trem é bonito demais, né? Poder ver a molecadinha ali, olha, são seis ou sete meses que a gente vem no passo a passo para fazer o, os laguinhos. Lógico que aí na tua casa você não vai demorar isso. Coisa de dois, três dias você fez todo o processo. E depois poder observar as criancinhas vir tomar banhozinho nos laguinhos que você fez. Legal, né? Então, olha só, esse sistema, além de cuidar das águas cinzas, ele reserva água cinza, você pode criar uns peixinhos ali, você pode colocar umas plantas, é, fui ver agora há pouco, tá com uns copos de leite por lá, você pode atrair passarinho para essa brincadeira. Outro dia desceu uma família de jacuzzi aqui, né? É um, um casal que teve filhote e agora tem dois filhotinhos. O casal é mais dois pequenininhos. Legal, né? Você constrói as possibilidades para a vida chegar e a vida se desenvolve. Isso é muito legal. E tem uma outra coisa que eu acabei não, não abordando nos vídeos, mas eu vou falar nos outros vídeos de, de sistemas sustentáveis de drenagem urbana, Algo semelhante a isso a gente pode usar nas nossas cidades, na beira da, da calçada, né? para reter a água, para não ter, diminuir o, o problema de enchentes na, nas cidades. Ou você pode pensar aí no teu sítio, na sua chácara, de fazer trabalhos diferentes para você ter água, para utilizar essa água na, na produção de alimentos. Tem uma infinidade de coisas que dá para fazer. Né? Eu aqui é um espaço menor, eu curto fazer umas outras histórias, não sou produtor de alimentos, mas são possibilidades. Tudo bem? Então, curtirem as histórias, vai lá, se inscreve no grupo do WhatsApp. Você recebe direto os vídeos que a gente vai fazendo aqui. E novamente, se curtiu, dá um joinha, um like, um gostei, compartilhe com os amigos e manda um retorno aí pra gente. É, foi legal... Essa saga? Curtiu as histórias? Se sente é, é, competente, capaz de reproduzir isso aí na tua casa? Precisa de ajuda mais presente para fazer isso? Dá para a gente trocar umas ideias virtuais também, né? de te dar uma assessoria para você fazer implantar isso aí na tua casa. Seja como for, está feito e funcionou legal. Então, por hoje é isso. Um grande abraço e até a próxima.